2, um. 1. <risos> <risos> nossa, a gente nem se lembra. Ah, deixa, deixa. A gente nem se lembra mais da nossa abertura, porque a gente Não, não vamos, difícil, vamos, vamos, vamos, não. eu vou usar. Tá bom. Não, era eu que falava. E aí, retro gamers aí tudo? Tudo de com vocês? Tá bom. E aí, Retro Gamers! Tudo de com vocês? Ah, quem tá falando é o Lins? É que tem fal tá falando é o Flame? E estamos aqui depois de 6, 8 meses sem postar vídeo Eu não sei Eu não faço a menor ideia Aí é, gente vai estar jogando Sonic Mania para fazer o oposto do último jogo que a gente jogou, né? É, porque a gente só joga Mario praticamente, <risos> Enfim, vamos começar aqui sem mais. Né? Beleza, qual personagem a gente joga? Esse ou esse? Hum, é. Vamos com uma... a dupla clássica É, vamos Sonic também Nossa ah, é verdade, né? Tá, tô... ah, não, eu nem lembro. Eu não sei agora. nem se eu tô pegando a câmera. Mano, sabe quando a gente tá falando nossa abertura? Tá pegando ou não? Tô. Cara, pior que tipo assim. Eu igual um idiota. E aí, Retro Gamer? <risos> eu nem sabia que a gente tava ligado. Tá, vamos deixar a abertura ou não? É bem inútil. Mas a povinha, ó. É e não pega c... no celular porque a gente tem que ficar berrando pra falar. É verdade. Ai, ah, eu tô mostrando meu rosto pra quem não sabe. Oh. Vai revelar o rosto mesmo. Hã? Vai revelar o rosto mesmo. Ah, foda-se. ou não? Ah, vai já vai começar, né? É. Sonho, que maninha. Ok. Tá, quem vai primeiro a fazer? É, vai primeiro a fazer, sabe? Depois a gente faz o... Igual o Need for Speed, a gente troca de lugar. É, sim. Onde um que a gente o controle vai ser perfeito. É. Nossa, faz muito tempo que eu não jogo. gostando. Tava jogando agora mesmo pra testar. Tá <risos> <risos> ah, enfim. Exato. Ah, nossa. Aqui cai a plataforma. É bom ir por baixo, tenho certeza. Sim, é bom ir por baixo por causa que do Power Up. É. Acabou de... Fazer... Você... Eu acabei de fazer merda, né? Acabou de perder o Power Up, mas tudo bem. É, eu não conheço o cenário. Ah, a gente não sabe nem que falar direito, né? <risos> Faz <risos> muito tempo, velho. Não na moral eu, tô... ah, eu.. tô com muita preguiça de gravar vídeo também. É, é verdade. Eita! Hum, caramba. Tu vai passar no bolso? Hum, não sei. Vamos tentar? Vai, aqui. Ah. E agora tem, que pegar, agora? tem que pegar o... Tem que pegar as asinhas e as moedas, é pra não perder tempo, né? É. Tem que pegar tudo que tiver pela frente, é praticamente isso. É exatamente isso. E eu tô achando que eu já comecei mal. Por quê? Eu não sei. Não... Realmente a gente demora muito pra... pra perder a Meio complicado, né? A gente pega uma aqui... Assim. Aqui a gente um o... Ah, deixa eu não pegar a mãe. Opa, já... ah, agora eu comecei mal. <risos> Oh. Fiquei no meio, fiquei no meio, fiquei no meio Na pista mesmo? Não, tu querendo dizer que tipo, quando tem sequência de três bolinhas fica no meio que, tipo, pega tudo né? Uhum, uhum. Nossa. Ele pega aquele lá no... Hum. Por segundos? Pior... Ei, pior que eu tô perto Eita porra, vai, vai, vai, vai, vai, vai Eu passei reto que? <risos> Eu não sei quem é o seu aí, mas. Ah, ganhei, ganhamos. Na moral, mano, o que, que foi isso? Eu é. não faço a menor ideia. Meu, <risos> Meu Deus. Na moral. <risos> Agora é tu? É. Ou continua aí, é. Continua. Agora. É a mesma fase? É. Opa. Opa, Pera aí. Ah, clica, clica com Z duas vezes. Usei duas vezes? Ué, tenta ficar com cedo às vezes, então. Oh, não, volta, volta! Não uh! <risos> volta, <risos> volta! O <risos> tem... que, que aconteceu? Lá pra, pra trás sem... Aqui? Ah, droga, sacanagem. Lá pra trás sem poder de invencibilidade. Aqui? Porra. Oh. <risos> ah, aqui. E agora, a pouco é... e daqui a pouco, é chefão. Que verdade. Ué, não tem como chegar invencível no chefão. Tem. Sério? Aqui? Exato, é bom que daí tu pode bater bate no vermelho também. Ah, já destruí um, ó. vai, vai, vai. Nossa, bate aí. Velocidade <risos> na velocidade da luz. <risos> uh -huh. ah. Tcharam. Tcharam. Agora eu vou tocar de lugar? <risos> não. aí. Pronto. Tô toda uma gambiarra aqui. <risos> Opa, tá me gravando aqui, eu não sei. Tá, tá gravando. Deixa eu fazer. Ah, tá, acho que deve estar. Agora, okay. agora vamos lá. O legal é que continua, né? É ah. Olha o cenário que bonito. Eu nunca nem tinha parado pra olhar. O teu é sempre imortal, né? Porra. É. Ele vai no espinho, não morre. Faz qualquer coisa não morre. <risos> Eu tô achando o cabelo do sonho meio estranho, sei lá. Os espinhos. Ele é um olho, né? Não é? É o pelo dele. Não é. é cabelo, né? <risos> cabelo. Cabelo do Sonic. Bom, é estranho falar isso. Fala cabelo do Sonic é estranho, né? É. Eu também sei falar pelos do Sonic. Pelos do Sonic. <risos> é. Eita porra! A pele do Sonic é mais normal? É. É, não. Eu não sei porque às vezes eu falo... Eu começo a falar tipo inglês ou nada comigo mesmo. É? Eu acho que foi inglês. Ah, meu Deus, eu faço <risos> tem que tomar cuidado para pegar um bônus dessa fase ah. ah, ali? Opa! Não, quer peguei bônus de esmeralda mesmo Hum, isso é ruim ou não? É? Deixa rápido É bom e ruim, né? Opa! Tem que tomar cuidado para não perder esse bônus Onde é que fica? Ali? Ah, eu, eu sei mais eu não Eita porra! Ah, entendi, entendi ah, vamos ah. moral, velho! Ah... É, pera... Dá pra é. trocar pro Tails? Ótima vez, eu lembro... Eu lembro que uma vez eu tenho que conseguir... Agora, mas mais do Tails, eu tenho que ir pra baixo, né? Preciso do de Tails! Vem pra baixo, meu filho! Eu lembro que uma vez eu... Ah, meu pai! Não é pra fazer isso! Eu não sei o que nada. Eu, eu, eu... lembro que uma vez eu tenho que conseguir... Aí! Caramba, ah, que legal fazer isso! Tem que clicar para cima e... e o botão de pular Caramba! E... <risos> legal Ai Ih que legal Oh, olha Eu... o que é isso daí? vários uhum. Moeda, né? É, não faz sentido, né? Pau Pou. Ah. ah aí tem sim <risos> Ih Cuidado que esse negócio, né, esse esmeralda é meio atual. Ah, tem quantas fases nesse jogo? Eu não sei, eu nunca serei. Não. Provavelmente vai ser uma série que a gente nunca vai terminar. É, é, é, aquele tipo de gameplay só pra... Descontrair mesmo. É, tipo Need Speed Do Brasil, pelo menos do Brasil que a gente encontrou. Ah, é mesmo. Cara, cada ringue é um segundo a mais. É. é. Eita, eita porra! Eita porra vai... Eita porra vai, vai Eita porra... Ah mano, a moral agora... Se tem mais ringue mesmo... Uhum. Opa... Opa, não sai! Opa! Tá? No... <risos> Foi... Troll mesmo? Nossa... Tá... Ah tá, isso aí. Nossa, dá uma dor de cabeça e fundo desse lado... Ah. Na moral, é o que, dá, o que é. incomoda mesmo, é o fucking 3D da fase. É, né? O um 3D, tipo... 2D, pixelado... Por que esse 3D do Sonic que me lembra do Sonic 3D? porque é do Sonic 3D? É. O jogo do Sonic 3D é ruim mesmo. É. Bastante gente falar mal É que os jogos do Sonic 3D se são ruim, né? Exatamente. Tipo um Sonic Hero da vida. Nossa. Ah, o Sonic Heroes não é tão ruim. O não. que saiga mesmo é a modelagem. É. E a hitbox. É, não. ui, quase que caiu. Ai meu Deus. Vamos lá. Ah. NÃO! Ah, não. Na moral, velho. Oh, tem como parar de andar no especial ou não? É. Não. Não. Na moral. Quase. Foi <risos> quase ah, foi quase. Green Hills Ah, e se tu clicar duas vezes com o Zeno Sonic, ele... ele meio que faz isso. Ele é um, meio que um homem attack, mas não é um homem attack. <risos> Eu lembrei de uma piada bem ruim de Sonic. Eu só preciso me lembrar como é que era a piada. Ah, não é ah. do Green Hill. É, <risos> como é que era? Não sei o que, não sei o que... Essa cara é foi sem graça, mas a Green Hill. É. Eu não sei, então não é muito bem na piada. É. E eu acabei sa... Ah, ah esse, esse poder de fogo dá pra, pra fazer tipo isso aqui. Opa, não deu. <risos> Nossa, eu não era aquela minha gameplay de Sonic 2, que eu fiz só pra conversar. 290 pela 280 p <risos> Exatamente Nossa. Ah, eu tô... ah eu perdi o foguinho Olha lá a Não. Peixe robô, isso é nome gente Quem é que nunca tentou fugir de Tails no jogo? eu o Tails é ah, o que legal? Mm. Mm. Ah, eu vou Ah, isso daí... The... Ah! Holy shit! Mas é fácil, né? Só onda aí? e... Ah, não para fazer isso. Não. <laughs> Me melhor vazão. isso aqui a gente tem que ir rápido antes que acabe. Bater nele? É! Ah! Minha ainda né? É... Não dá pra atacar enquanto a gente voa, né? É... Cagou. <risos> eu, eu acabei de cagar tudo. Meu. É... Fica no chão, por no chão mesmo. Eita porra! Hum. Filha da puta! Ah não, ah não. Aí, vai filha Ah não a é uma pessoa bem pequenininha, <risos> uma piada chata. Ah não, Hã? que chato! Vai de mano f... Vai planear agora. pô, pô. pô. pô. Opa! Caramba, imitei o de Sardinho. Ah, matamos. É fácil, é fácil. Ui! Ah, o que? Tem um barreiro invisível! Na moral, olha isso! É verdade, ó! Caramba! Ah, um placa assim, não tem paciência pra ficar vendo só de cima. É, pode ser a gente vai gravar na mesa de gravação, oh, por hoje. Qual que a coisa que você tem ali em Não, a gente vai gravar na mesa de gravação depois. Essa ficar... gravação vai pesando mais que normal. É